como é que tá ficando, gente. tá bem fritinho, vai ficar bem gostoso pra gente. Mais um pouco, gente. Sal. Mas a gente tá salvando mais. Sal não, Tempero, tempero, né? É, águia. Eu vou o bem-vindo eu... pra tirar a minha bola automática lá na... No... Ah, seu jovem, tá passando uma situação um pouco difícil agora, viu? É. é. Tem uma irmã dele que está enferma e parece que ele está passando por uma situação muito difícil. Ah, é? Ele quer vir aqui sim, já que é ele quer vir aqui. E aí? Mas ele, ele vai ter que passar essa situaçãozinha logo, viu seu jovem? Olha é por ele, para mostrar a Né? Não tem uma coisa pra ser do baixo. Não, cara, mas tem uma de mulherona aqui que tem mulher. Aí, ó. Mãe, você tá doido? Mas já peguei a minha cena, seu santo marido? Não. É a dona Nela, né? Tô gravando esse lugarzinho aqui na casa do, da dona Nele. Quero aproveitar e mandar uns abraços que eu tenho já. Um tempo separado Esse Personagem aqui, o Orne Sabe que eu não sei até hoje se é homem ou mulher Mas está sempre presente Nos acompanhando E fico feliz porque dia desse Entrou e disse assim, estamos te acompanhando Cício. Vanderlei Banos Um abraço para você, meu querido Deus abençoe por esse carinho todo especial Que você tem tido conosco viu Eu quero agradecer A Maria Helena Lima que entrou em contato aqui com a gente. Fazendo um comentário no canal também. Eu fico muito feliz por isso. E a nossa querida roça. Um pedacinho do céu lá no Paraná. Outra pessoa está sempre com a gente. O canal Chumbo em Ação. Vão lá. Se inscrevam no canal Chumbo em Ação. Faz tempo que ele não, não, não, não se via. Eu não visitava o canal dele. Nem ele o meu. Aí agora eu resolvi. Esse dia dar uma atualizada aqui. Veiga, que Está nos Estados Unidos. Nossa querida e amada... Irmã, se né? Veiga, um abraço. Sueli Santos, você é daquelas mães que quando vem, vem e fica, né? Como todos os demais também, eu fico feliz por isso. Um abraço para você, Deus abençoe. Tá bom? Deus guarde todos vocês. Tem também uma chamada Elisete Dias, ou melhor. Melhor não, é isso mesmo. É isso mesmo, Elisete Dias. Uma família Santos. Gente, vamos no canal... Da família Santos, vamos lá dar um abraço neles lá e se inscrevam no canal É, no canal da Neirce também, vai lá no canal. É, no canal da Neirce também, desculpa da vergonha aí é, O canal dela é Neirce Veiga, vamos lá dar aquela força canal Pedacinho do Céu Paraná também É, isso acabei de falar João Barbosa Neto também tem um canal, você se inscreve lá Dê aquela força para eles porque eles merecem A Raquel Kel, hein Raquel Kel, fazia tempo que eu não via você, né? Fui te visitar esses dias e você deu o retorno. Muito obrigado. Se inscrevam lá também, gente. Canal Raquel Kel. Certo? Bete Rodrigues. Acabei de mandar um abraço para você. Eu, eu, às vezes, me lembro de você como Bete Magé. Olha que interessante. Outro canal também. Mostra Minas. Corram lá. Se inscrevam lá. Dulce menos, Um abraço. Deus abençoe para você. Outro canal que eu também quero que vocês se inscrevam. Chama-se Morando no Sítio. Dê uma força lá também, gente, tá bom? Enquanto a minha neta descasca alho, eu quero agradecer a Alice Silva. Ela ficou feliz porque nós passamos na cidade natal dela. Ela morou na cidade de Anhumas, onde nós passamos. Ela morou aí durante muito tempo. E está morando numa distância de 70 km desse lugar. Que Deus abençoe você, Aline Silva. Ou oh, Coisas de Nasa, um abraço para você também, viu? Um abraço. Gente, vão lá. Se inscrevam no canal Coisas de Nasa. Vocês vão gostar. Tem mais um outro casal que se tornou nossos amigos também. Casal Águia. Também tem um canal. Vamos lá dar um abraço neles. Maria Ribeiro Vasque. Muito obrigado por você falar que ama nossos vídeos, viu? Eu fico muito feliz por isso. Deus abençoe. Ah, Dona Antônia Santos, a Madalena falou que a senhora também mora no coraçãozinho dela. Deus te abençoe. Outro canal, gente, também chamado Canal Quem Planta Cole. Vamos lá dar aquela força, tá? É muito canal bom isso. De... É, youtubers Lana e... Lana e Eliseu. Canal dos youtubers Lana e Eliseu. Um abraço pra vocês também. <risos> gente, a gente vai vivendo, vai aprendendo e vai morrendo sem saber nada. Seu João é uma pessoa inteligente, Isso aqui são os miúdos que ele tirou dos frangos E ele cozinhou né, nessa água aqui Por que, que ele fez isso? Para dar para os animais, os cachorros, porque senão o que, que acontece? Eles aprendem a matar a galinha, né seu João? Se der cru Se der cru, isso, aprendem a matar a galinha E assim não, assim eles se alimentam e não precisam matar as galinhas que o seu João tem no terreiro Então eu vou aprendendo, porque lá na frente eu quero aprender e fazer a mesma coisa, se Deus me der graça Certo? Uma verdura Já temos aqui alho fritando, a Madalena vai colocar uma cebola lá dentro agora, né bem é. A Lívia colocou um tanto de alho aí. Muito bom, senão é bom, alho é bom. É muito bagaço, viu? Sabia? Não. Uhum. Sinceramente sabia não. Muito bom, né? Olha esse arroz aqui que já tá quase, quase no ponto? ponto. Pega um pano lá pra você não machucar. Não se queimar. Não e ó, quase secando. É. Vai bem Olha que beleza! Eu estou feito, que Olha que beleza! Gordo, né, João? Tá bom. Fica mais <risos> <risos> então, o que é, o que é um frango bem cuidado hum mm -hmm. で、もう<音楽> 1回、<音楽> Que também pra levar um ah, o João deu uma catada nele que ele, ele, saiu, ele não comprou, não? Né? Aí falei, ah, outra vez também. deu você corta. não, eu não vou deixar, amando, não. O João estava matando o frango também, ele veio. Uh, mas hoje eu acertei. Eu vou levar um para mim. Talvez se pagar 40 conto, leva. Queria fazer hoje, né? É? Eu Gastei tudo nação, eu fiquei o que nós. Senta, é. forgado. É. For que tem que assim, Ajudar a matar ninguém quer. Não, não. não, não. É, aí, senta aí na mesa aí foi. Tomou café tudo. Com certeza, quando vem buscar, ele traz também bastante coisa, né? Ele bastante coisa, eu traz um galão de flor, ele traz. não Mas também nem dá ovo pra ele, Nem ovo pra também. É, de graça. Daí é? Então eu falei pra a 40 não. é não ainda? Ah, então tá. Vou tirar a carne a eu vou fazer um detalhe. fazer um Eu vou lavar por fora vai árvore foi lá no fogão e a maria está Aqui, Tem a aqui, a e pronto, só isso? Isso bom, mas um pouquinho de Mas importante. Bota a Pensei que estava passando a cor, Bota a cor. Bota a Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. essa benção de Deus que a gente ama Amor, amor. Gente, quando nós estamos no mato, quando nós estamos em sítios, quando nós estamos andando em estrada de terra, eu quero dizer para vocês uma coisa que talvez eu não disse antes, eu lembro de cada um dos meus inscritos que vem, faz um comentário no canal, se eu pudesse eu carregaria cada um dentro do carro. Opa, calma rapaz, é uma moça que está lá, trata ela com carinho, bicando ela assim. Tadinha, até se afastou, ó. ó. Ó. foi embora pra lá. Da mesma forma como esse galo com essa galinha, tem muito maridão dando tapa em mulher por aí, viu? Isso é horrível. Meu Deus, não é bom nem falar. Vamos mudar de assunto. Pois bem. Eu gostaria muito de, tra de trazer vocês comigo. Carregar vocês comigo em nossas viagens. Tem pessoas que eu... Se eu pudesse... Eu... eu, eu é, teria que ter um trem, né? Alugar um trem fazer uma estrada de, de trem por onde a gente vai, porque... De, de trem não, de, de ferro. Porque é muita gente boa que Deus coloca na nossa vida. E aqui tá chegando mais, gente, ó. A Nelly tá colocando comida ali pra eles. Olha a Nelly lá no pipipi dela lá, lá. Ô, oh, gente, pensa na mulher trabalhadeira, pensa. E hoje eu vou fazer um trabalho que ela pediu pra mim fazer. Vou fazer com muito amor. Vou desmontar um guarda-roupa que ela ganhou um outro comprou um outro não sei acho que comprou um outro e eu vou desmontar para aproveitar o espaço para colocar o novo é cachorro com galinha, é galinha com cachorro é porco com galinha, é galinha com porco e a benção vai que vai deixa eu ver essa daqui tá pegou a folha e as outras estão disputando com ela olha lá. Olha lá. Olha. Chega a ser bonito, né? Ah, o cachorro chegou. Ah, mas o cachorro está amarrado. Tá querendo pegar a folha também, mas não vai conseguir não. Olha o bico, bigodinho desse aqui. Aí ficou praticamente. Sai da frente, cachorro. Tá passando o um rabo na frente da lente. Essa daqui. Então, eu, como eu tava falando pra vocês aí, A gente ama vocês, viu? Ama. Tanto é verdade que a gente ama. Que eu coloco cada um de vocês em meus joelhos quando eu vou orar. Eu não posso citar o nome de todos porque não tem condição, mas que eu oro por cada um de vocês, eu oro. Minha esposa também, eu sei disso. E não é porque vocês são inscritos do canal, não. Que eu quero que vocês é, vão se inscrevendo para chegar a 100 mil, 200 mil, 300 mil. Não é por isso, não, viu? É pelo amor que vocês têm com a gente. Quando eu vou ver os comentários com a Madalena, a gente fica numa alegria muito grande de ver que cada dia que passa, chega mais pessoas. E uns vêm faz o comentário, como aquela mulher que morava lá em Ayumas e viu o nosso vídeo, deixa eu aproveitar querida, falar para você que eu vou passar lá de volta, eu quero gravar aquele portal, quero gravar com mais calma aquele quadro da Santa Ceia, quero gravar com um drone a cidade e colocar no canal nós estávamos vindo né, para cá, para a nossa cidade, porque eu fui até a casa da, da minha família e aí eu falei, eu vou aproveitar que eu tô aqui Eu vou passar aqui nessa cidade Que eu nunca fui nessa cidade Morei tantos anos ali Mas eu nunca tinha ido na, na cidade de Ayumas Já fui em Itaciba Regente Feijó Mas eu nunca tinha ido lá e eu fui Mas a pandemia espantou todo mundo, né Dos lugares, então a praça tava tão abandonada Quer dizer, não abandonada, né Não tinha pessoas lá Só menininha andando de bicicleta Mas eu gostei de ter gravado lá, viu Gostei mesmo e fico feliz que você gostou. Isso me alegra muito. Às vezes um comentário que é feito da maneira certa, dá aquela força para a gente continuar, sabia? Oh garoto, só não tem tamanho. O que acontece é o seguinte, muitas vezes temos comentários maldosos. Mas aí o que, que eu faço? Eu pego esse comentário maldoso e uso ele na minha escada para subir. Faço ele de lastro para subir não vou contra, não, não menosprezo a pessoa, não xingo, não humilho, mesmo porque também xingar não faz parte da, da, da minha cultura, né? da minha educação. Deixa eu ver se o Brugalien está cantando aqui. Olha ele aqui, ó, pequenininho, bonito e charmoso, ó. Vai lá, canta para nós, canta. Além de tudo obediente, né? Muito obrigado, viu? Vai cantar outra vez? Hã? Então canta. Canta aí pra nós. Vai? Ô oh, moço educado. E bonito. E charmoso. O carro tá ali, ó. Que Deus deu pra nós viajar. Graças a Deus por essa nova máquina que vai para os morros. Vai pros morros, vai para os buracos, atravessa a água. Lá vai ele, tudo bonitão. Olha a neguinha dele ali, ó. Ai, parece que já conheceu. Olha a neguinha dele lá. Tão pequenininha também, gente. Olha lá, que bonitinho. Dá um casalzinho lindo, não dá? Olha lá, olha lá. Que bom, né? A gente conseguir contemplar tudo isso. Tem um pato lá quietinho. Pensando no que eu não sei pegar aqui embaixo olha lá o pato lá tá a dona nela trabalhando pensa que essa mulher tem preguiça pensa só pensa porque não tem não e eu já falei para ela do carinho que vocês têm para com ela e eu sei que muitos gostariam de dar um abraço nessa senhora viu Feliz em ter conhecido essa família Seu João Os filhos que Deus deu pra eles A Nora e agora uma netinha A gente ama todos eles Pois é pessoal Nossa querida Dona Nelly E o Senhor João Me pediram Que viesse aqui hoje Ó Desmontar um guarda-roupa para eles. E eu vou fazer com todo o prazer do mundo. Se fosse para montar, eu montaria também. Quanto mais para desmontar, que é mais rápido, né? Então vamos dar essa força aqui para eles? Vamos junto. Pra poder economizar a bateria, que essa câmera que eu estou gravando é uma câmera nova e eu tenho só uma bateria, estou comprando outra, então eu vou desligar, tá bom? Vamos continuar então. Lá vem a Madalena, segura firme, liga, Oi, segura tá firme, com segura com as duas mãos tá não com não precisa. Dó, Cícero. Tá com dó? Ele tá com dó? Tem que ter dó não, filha? Tá por aí dentro, Sr. João? Ele não escapa não? Segura firme, segura firme. Ela vai querer escapar. Vai matar mais quantas, Sr. João? Tem mais cinco aí. vai matar. Mais cinco? Fora esse daqui. Ah, fora esse daí. No total vai dar quantas, então? Aqui tem seis. É, seis, né? É. E a Lívia tá com dó, Olivia? É porque o frango veio babando Não tem que ter é. dó não, filha. É, é o alimento pra gente <risos> Nosso alimento é isso aí, ué O que foi, negão? O que foi, negão? O que tá acontecendo aí, negão? O que, que foi, negão? O que, que foi, negão? O que, que foi? Ei, rapaz? Chega aí, vamos conversar um pouco nós dois O que tá acontecendo aí? Vem cá Calma, rapaz, Para que ter? Tira minha mão aqui. Aí, foi? Tá. Aí, rapaz, você não é tão mal, tão mal assim não. Você não é tão mal assim não. Viu? Você não é tão mal assim não. Você tá bravo? Tá bravo? Por que você tá bravo latindo desse jeito? Tem um latido bonito, hein? Você tem um latido bonito. Você tem um latido bonito, sabia? Ah, cadê a braveza do outro? Cadê a braveza do outro? Cadê a bravura do outro? Hã? Você é bravo coisa nenhuma, rapaz. Cadê, o negão? Você tá bonito, né, negão. Hã? Você tá bonitão, hein? Dá uma cheiradinha aqui. Dá uma cheiradinha aqui. Quer mais não? Quer cheirar mais não? Aí, que bonitão, ó. Pronto. Já, já. Já ficou de boa. Eu fui ali no pé de mamão. Eu consegui esses dois mamões aqui. Esse aqui eu tirei do, do bico dos passarinhos praticamente. Então vamos fazer o seguinte. Fazer o que eu fazia quando eu era criança. Eu pegava... Isso aqui eu comia na verdade, né? Agora eu não estou comendo mais, mas eu comia. Matar a lombri... lombriga, né? Que a turma fala. Dá para as galinhas, A mãe tá lavada, viu? Ela está saudável também da criança, gostoso, hein. Tá pegando lá e já chamando as galinhas para comer. Na roça não se perde nada, né gente? O galo ali é educado, chama as galinhas, tá tudo comendo. O cocô não tem que ficar. Hum, hum, hum. Tá bom demais, hein? Aí, o banho que tá passando é a vida. Vamos ver esse aqui como é que tá. Cheiro gostoso, viu? Quando ele começa a azedar, a gente, a gente sente o cheiro de azedo. É ruim, mas aqui tá gostoso. Pegou o porquinho também, está comendo junto com o galho e galinha lá. <Sos> A o frango, meu Deus do eu vou pisar um pé, né? A gente vai o vai dar o vai o frango, Pronto, agora lavar a mão, graças a Deus por isso, né? E esse leite do mamão não me faz mal, não. Essa coisa boa tem, não me faz mal, não. Beleza, gente? Galera, é bem educado. Ele chama a galinha para se alimentar. Muito interessante o que ele faz. Ó. Tem uma garça ali tão jururu, gente. Vou mostrar para vocês, ó. Tão desanimada, tá parecendo que Ela tá com fome, tá com uma preguiça doida de, de mergulhar na água. Vai, filha. patinhos na lagoa ainda bem que tem essa água para eles se refrescarem né porque aqui agora tá um calor que só vendo tem outra garça ali gente Ver se eu consigo encontrá-la aqui ali ó A cara está prestando mais atenção em mim. A outra não estava muito não. Mas aquela tá. pena que tem muito de garapé ali, né? Eu acho que é, que é o nome correto dessa. Planta aquática. Acho que é garapé, não é? Sei lá se é. De repente nem é. Por aqui. O frio também foi intenso Acabou que matou vários pés de manga do, do seu João ali Secou completamente Esse ano a produção de manga aqui vai ser muito fraca Tá dó, né? Tem mais ali pra cima Que morreram por conta da geada Olha é que judiação Esse pé aqui tá meia vida, por assim dizer. Mas os demais ali, ó, secaram por conta da geada, tá vendo? Mangas excelente que, que davam, né? Eu acho que vai dar para recuperar. Infelizmente, esse ano, vou falar uma verdade, a geada matou muita cultura, viu? De fumo, café, banana, manga. E tudo isso é prejuízo, né? Se a gente for comprar hoje banana, já tá um absurdo. Aí tudo é na desculpa da geada. No Brasil, se quando desculpa para tudo, né? Fazer o quê? Esse aqui é um pé de goiaba, ele escapou. Com certeza tem mais resistência, né? Mas olha o pé de manga lá. Olha que judiação, ó. Queimou do alto embaixo. A pena, viu? Mas também, viu gente, com a seca que tá. Olha só ali onde era a cana. A situação que tá aquilo ali, ó. Solta tá de rachar a mamona verde. Deus tenha misericórdia de nós, porque tá fácil, né? Pezinho de pé que bonitinho. Pé amarelo. A floriu, agora tá caindo as, fl as flores, né? O que será que está comendo ali, né? Barão de se apresentar, João de Barro e sua companheira Joaninha. E o pato está desconfiado, olhando para mim, não está entendendo nada. Olha lá a banda de mamão que eu joguei aquela hora Vocês não viram eu jogar essa banda de mamão não Estão comendo lá, lá Por isso que a carne da galinha caipira tá é gostosa, né? O bico e vou caminhando. Vai desistir, voltei. Limpei o bico e embora voltei. Tá muito gostoso o banquete. Então para vocês que acompanham nosso canal, eu quero deixar o meu abraço. Pedir que se inscreva no canal, compartilhe, comente. Para a gente poder crescer junto.